Oi gurias, tudo bom? Eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre a linha Kit Vida da Cristiana Oliveira. O Kit Vida é formado pelo shampoo, condicionador, defrizante, máscara de hidratação e a queratina líquida. Eu tenho aqui da linha o shampoo e condicionador, que são esses tubinhos bonitinhos de 300ml, e o defrisante, que é esse tubo também 300ml, mas que é um pouquinho mais alto que os outros dois. E eu já tô testando eles há algum tempo, já vai fazer acho que quase 15 dias que eu tô usando essa linha. Então eu já tenho algumas opiniões bem informadas sobre ela, esse vídeo não vai ser sobre primeiras impressões. Ela é uma linha bem completa de hidratação, nutrição e restauração. Ela é pra uso diário e tu pode comprar tanto o kit completo quanto as peças separadas. A marca promete deixar os fios mais hidratados, protegidos, macios e cheirosos. Os produtos do Kit Vida têm d ômega 3, 6 e 9 vitamina E e B5 e são feitos com óleo de semente de uva, então eles têm realmente um cheirinho de uva bem gostoso que me lembra muito a pasta de dente de Tandy, que é uma pasta infantil o defrisante tem como principal objetivo ajudar a reduzir os arrepiados do cabelo conhecidos como frizz, então como os componentes dele ficam em contato por mais tempo com o cabelo, por ele não ter enxágue, ele promove uma hidratação prolongada, ele pode ser usado tanto antes do secador como protetor térmico, mas também como protetor solar, o que eu achei que é bem diferente. Eu não tinha testado ainda nenhum produto com essa propriedade. Ele também ajuda a evitar a quebra e as pontas duplas. E eles indicam que usei antes da escovação para manter o brilho e dar um efeito mais liso. Levando em conta a minha experiência, o que eu achei do shampoo. O shampoo é levemente perolado e ele é translúcido. Ele não faz espuma, ele é a espuma dele é bem ralinha e bem cremosa. Então, dá uma, uma ideia de que não vai limpar. Demora um pouco para acostumar com essa textura, mas ele limpa na medida certa. Ele não resseca como shampoos transparentes, ele não deixa o cabelo bagacinho. Com esse, usando esse shampoo, eu consegui ficar com, por dois dias sem lavar o cabelo, sem que ele ficasse parecendo dar para fritar um ovo na minha cabeça. O que para mim é bem positivo, porque eu tenho costume de lavar dia sim, dia não. O condicionador tem textura de condicionador mesmo. Eu acho que eu desacostumei com isso porque eu usei muitos produtos ultimamente que o condicionador tem textura de máscara. Mas esse aqui ele realmente tem textura de condicionador, que é uma textura um pouco mais pra líquida do que pra cremosa. E ele desembaraça super bem os fios, deixa bem soltinho e faz com que a ponta não fique espigada. Ele dá uma hidratada realmente nas pontas, deixa ela com uma aparência bem saudável. Os dois produtos, tanto shampoo quanto condicionador, tem um perfume. Bem forte de uva. Então, se tu não gosta muito, se tu fica enjoada com perfumes, tu prefere produtos que tenham um perfume mais leve, mais suave, talvez essa linha não seja pra ti, porque realmente o perfume do, dos produtos fica muito no cabelo. Eu gosto do perfume de uva, então não me incomodou. Eu sou mais fã de perfumes cítricos, mas... Pra quem tem sensibilidade, realmente Ele deixa bem forte E até mesmo dentro do box, quando tu vai aplicar No cabelo, se a água tá muito quente E faz aquele vapor O perfume fica bem mais forte também Bem mais concentrado Então pode ser que incomode algumas pessoas O defrizante, eu só uso Ele com cabelo úmido Antes de passar o secador no cabelo mesmo Porque eu senti que Se eu usar ele como finalizador Com o cabelo já meio seco, ele deixa o cabelo meio duro Ele não deixa a textura gostosa no cabelo, ele precisa ser ativado com calor para que ele realmente integre no fio e deixe gostoso e não fique com aquela cara de cabelo encebado, sabe? Eu testei aplicar muito produto, pouco produto, aplicar sozinho, aplicar com o um cabelo úmido, aplicar para secar o cabelo e para mim, aplicar e secar o cabelo em seguida foi o que melhor funcionou. Foi como ele reagiu melhor no meu fio. Meu cabelo realmente ficou... Muito alinhado. e ficou muito lisinho. Ele não fica com frizz de jeito nenhum. Aqui tá bem úmido. Eu moro no Rio Grande do Sul. Tá muito úmido. Tá muito frio. Então, realmente, os cabelos estão ficando um pouco mais rebeldes. Mas, com esse produto aqui, segurou super bem. Eu tô amando. E vai durar uma vida. Porque é muito pouquinho que tu bota. É uma gotinha. E ele é gigantesco. Então, eu espero que dure bastante mesmo. E eu... Tô amando, principalmente, esse aqui é o meu produto favorito da linha inteira. Quer dizer, dos três produtos da linha que eu testei. Este é o meu favorito, com certeza. Se tu quiser saber mais sobre a marca ou conhecer os outros produtos da linha, ver um pouco mais sobre eles, o link do meu blog tá aqui na descrição e vai ter um post bem completo sobre essa linha aqui. Então, passa lá e confere as informações. E lá também vai ter o link dos produtos pra se tu quiser comprar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer esses produtos junto comigo. Comenta aqui embaixo se tu tem alguma dica pra mim. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até. Tchau!